Esta semana chegou mais uma encomenda. Eu já abri a encomenda. Nota-se que eu já passei aqui o Xato. Foi para conferir se estava tudo. A encomenda vinha em muito mau estado. Sim, vinha amassada. Vinha mesmo assim, não vinha com plástico nem nada, era mesmo só a caixa e a fita a cola. Mas o que interessa é que chegou. E chegou tudo bem. Mais um frame para um novo projeto onde tem os bracinhos quase que vocês dizem que isto é mais um F450 mas não é porque o é F450 não tem isto agora despejar tudo aqui para cima e o saco para o lado a proteção bolha que toda a gente gosta fica guardada para eu brincar mais logo caixa não tem mais nada. Isto não é nada mais, nada menos, do que uma réplica do TBS Discover. Digo uma réplica, porque o TBS Discover, original, custa muito. E a ideia do meu próximo projeto é fazer umas brincadeiras e destruir algum material. E não vou estar a investir num TBS original para depois deitar-lo fora. Ora, os braços. São iguais aos do F450, até tenho aqui dois ao lado do F450. Tenho branco e vermelho. Isto não é vermelho, isto é aquela cor de vinho manhosa que ninguém gosta. E tenho os pretos, que vão ser os do TBS. Se eu pegar aqui no braço do TBS e do F450, eles têm o mesmo tamanho. O acabamento. Dos braços do TBS é bem superior ao F450 que eu tenho, é suave ao toque, enquanto este enquanto este branco sente-se rebarbas e, e ao tocarmos não nos sentimos tão bem, o do TBS apesar de ter rebarbas não sei se consegue ver, mas ele tem algumas rebarbas assim dentro. Mesmo assim, consegue ter um toque suave e uma boa sensação ao agarrarmos os braços. Dá uma sensação, não tenho como comprovar, mas dá uma sensação que estes braços do TBS são mais leves. Visto que também, depois de eu andar a investigar, visto que aqui tem menos plástico do que os braços do F450. Aqui nesta zona parece-me ser bem mais fina do que o do F450 também pode ser por eles serem pretos dar a sensação que são mais finos na zona das roscas uh, parece ter melhor acabamento o, o TBS Discover até mesmo a roscar os parafusos que eu já experimentei rosca melhor os plates superior e inferior este é o superior se não me engano, este é o inferior, sim, este, é o inferior este é o superior olhando mais uma comparação com o F-450. Dá-nos a sensação... que o TBS é mais fino, mas não é. Eu ao colocar numa superfície plana e passar a assim o dedo, eles têm a mesma... não se sente nenhum alto, eles têm a mesma espessura. A do F-450 parece mais grosso por causa desta orla dourada que tem à volta. quando o TBS não. E mais, o F-450 já traz o esquema elétrico no próprio plate. O TBS não tem nada. E por não ter nada, tem que ter a placa de distribuição à parte. A construção dele não é fibra de carbono. Como veem, não é fibra de carbono. É fibra de vidro e plástico. Eu agora metei aqui na, na lateral... A pita. não a pita nas laterais. Isto não há problema nenhum em encostar os fios ou, ou chassi ou frame, porque não vai haver por circuito. Só nos fibra de carbono é que vai acontecer isso. E este como é só fibra de vidro e plástico, não há esse problema. Se perguntarem se é melhor ou pior, pouco eu quero fazer com este, até é muito bom. A ideia é não gastar muito com este trono, porque este trono vai ser para eu investigar e pesquisar e fazer aventuras com ele, vai ser para destruir material basicamente. Ora, o que é que isto traz mais na caixa? Os quatro braços, o pleito superior e inferior, aqui um módulo onde podemos aplicar a nossa controladora, com as borrachinhas, essas borrachinhas são muito moles. A falar mal destas borrachas, mas eu acho muito molhos é aqui dentro tem mais a peça aqui da, da frente onde irá aplicar a câmera FPV se a gente quiser fazer um FPV com isto os parafusos, tem três tipos de parafusos estes aqui são inox eu julgava que eram ferro e depois cromados, mas não tenho aqui um imã do Museu do Caramulo onde a tesoura agarra e fomos lá pegar nos parafusos. Ele não agarra. Ah, estes aqui já agarra. Estes aqui já lá ficam colados. Este aqui é alumínio. Os pilares são alumínio. E aqui o parafuso agarra, porque este parafuso é de ferro. Agora, se pegarmos num parafuso deste, ele não agarra porque este é inox. Fiquei surpreendido por isso. Não estava a receber parafusos inox. A parte chata é que são. tem esta cor cromada, como vocês veem, eles sozinhos saem. Por isso, são inox. Ora, tem aqui o a placa distribuidora onde vamos ligar depois os nossos S e a nossa parte elétrica toda a bateria que depois vai, por sua vez, distribuir para o resto ora, o que é que isto tem de mais? referi que isto é um TBS Discover, mas uma réplica é o TBS Discover 500 Acho que não faz parte ora, eu vou montar isto tudo e depois vou mostrar já ele montado só para ver como é que fica ora, está aqui todo montadinho não pus parafusos todos ia dar uma trabalheira porque depois, entretanto, é para voltar a desmontar ora visto de lado e a parte de cima achei um bocado fora de normal isto ter que ficar assim meio enquadrado mas no, no site também está assim igual as borrachas a esforçar deve ser para ficar a, a fazer alguma força para não balançar tanto aqui no meio a placa distribuidora os parafusos pretos aqui dos pilares também dão para apertar aqui aquelas partes de plástico para depois apertarmos a nossa placa distribuidora ora, visto de frente isto é tão grande que eu nem tenho espaço para, para conseguir demonstrar ora, diziam que isto era um TBS 500 eu não estou a ver onde está o 500 porque de furo a furo aqui à frente dá 425 e de lado furo a furo Dá 470. Assim, dá 345. E entre motores, deste lado, dá 280. A parte dos 500, não entendo. É que assim, 500 só se for assim, fora a fora dos braços. Normalmente estas medidas são dadas, é de motor a motor. Está ali mais ou menos com 330. Agora, o que é que a gente pode montar nisto? Pegar numa controladora do um racing. E montarmos. E os motores para isto? Pode ser entre 900 e 1000 vez. Eu comprei uns de 920 Eu tem assim um ar racing. Podemos montar... Essas controladoras, acho que fica é engraçado nisto. Ou então, só optarmos por uma coisa mais sustentada. Eu tenho uma série que é o meu primeiro drone, do F450, com a APM. Em vez de estarmos a usar o frame do F450, podemos usar aqui o, o frame aqui do TBS alternativo. Para comparação, está aqui o meu F450. Agora não tenho espaço para conseguir mostrar tudo. Como veem, os motores, estes estão mais à frente, do F450, porque estão em X. Mas aqui estão mais afastados. Sempre fica mais estável o drone com os motores mais afastados. Aqui atrás, estão mais ou menos a fazer o X que têm os motores. Não consigo meter los em cima porque são mais largos. Mas mais ou menos é que assim é o meio da controladora. O F450 e o TBS não é muita diferença. Há alguma? Pessoalmente aqui à frente, porque os motores aqui são um, têm uma distância maior. Para quem está a ver a série do meu primeiro drone que eu tenho aqui no canal, em vez de estarem a comprar o frame do 450, podem comprar do TBS toda a eletrónica é montada depois no TBS a parte de só dar os esques ao frame no TBS tem que ser a placa distribuidora ela veio por causa disso de resto, pois é tudo igual, GPS, tudo a configuração é mais ou menos a mesma depois na parte da configuração é só dizer que em vez de ser um X é assim este formato em X mas assim um bocado mais alargado e depois também a configuração do... dos ganhos por exemplo, este aqui em cima a bateria pode ir aqui em cima nesta no TBS, já não é preciso tenho aqui uma a carregar, mesmo aqui ao lado para ela está aqui a carregar ela cabe mesmo à ajusta esta é uma bateria de 5200 ela cabe mesmo assim à ajusta vem aqui atrás, acomodada para baixar o centro de gravidade e a controladora pode vir aqui dentro ou cá em cima o GPS, a câmara, o TP-Link tudo a funcionar como deve ser em vez de ter um F450 ficamos com um TBS também muito bom eu não irei fazer isso, vou usar o TBS para um outro projeto, uma coisa assim mais maluca. Vai ser um projeto depois de um bocado ter fim, há sempre a ver continuação. Ora, se gostaram do vídeo, deixem aquele like, que ajuda. Se não gostaram, demonstrem com dislikes. Comentem, façam perguntas, digam o que é que eu posso melhorar e o que é que eu devo manter. Subscrevam no canal e até já.